voltáxi e é isso, só vamos pra me acompanhar Não esquece de se inscrever aqui no canal compartilhar geral para todo mundo aí beleza como eu tô falando para vocês indo em direção ao minimundo aqui. aqui parece que é o contrário o sol parece que vem de lá vocês estão vendo esse sol no meu rosto mas está muito frio muito frio mesmo deixa eu ver o se dá pra ver melhor, né? Eu acho que tá fechado, mas é isso aqui ó. E no tamanho da pata desse monstro, meu deus do céu! Ai, tá muito frio, galera. Tá muito frio. Não consigo ficar sem isso aqui, infelizmente. A orelha fica doente porque tá muito gelado. Né? Acho que aqui uma casa abandonada. é isso. Galera, vocês não tem noção, eu estou passando agora de lado desse pinhadeiro. Não tem noção o quanto eu já andei. Já andei tudo isso e um pouco mais. E aqui, Jardim, a O bom é que aqui é a gente ir. tranquilamente. Uma das coisas que eu mais gostei aqui do ramado essa liberdade, sabe? Que é interessante. E a qualquer ponto que você para, é o bonito que você quer tirar foto de outros lugares. E esse aqui eu tava mostrando ele. Esse é o nosso de chão americano. É muito é muito Parecido, né? Um jardimzão muito top, muito novo. Essa aí é a entrada. Uhum. essas paradinhas de ônibus, ó, vidro no teto, tem vidro aqui no teto, ó, tem então, um pouquinho pra sentar, você pode sentar aqui, ó, e esperar o seu ônibus aqui, ó, na frente, deixa eu ver aqui se tudo der certo, se tudo der certo, quero ir lá na, onde acontece com os eventos aqui em Gramado que é tipo Oscar, sabe, eu não sei como é que fiz o nome, vem muitos famosos e tal, ah, tem um, tem um local que eu quero muito mostrar pra vocês, lembra muito é a Casa Blanca, tá ligado? Eu acho que eu tenho um ingresso para esse negócio aqui, mas igual a gente passa aqui.